Oi, tudo bem? Segregação racial, segregação econômica, segregação cultural, sim, isso existe, sim, existe dentro da igreja. Oi, eu me chamo Guilherme Burjac e esse é o Leitura Light. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, curta... Deixe um comentário, é muito importante para esse canal, é muito importante porque a gente vai acabar encontrando outras pessoas como você. Pessoas que querem estudar a Bíblia, pessoas que querem entender um pouquinho mais. Se você quiser receber estudos bíblicos diretamente no seu celular, não, não é grupo do WhatsApp, não, não tem fake news. Você basta só me mandar um oi no link que se encontra na descrição desse vídeo Me manda um oi e aí eu começo a mandar os estudos bíblicos para você Se você também quiser pode visitar o nosso canal no Telegram Aliás, até te indico, assine o canal que é melhor Porque lá eu coloco todo o nosso material à sua disposição O texto que lemos hoje foi o texto de Atos capítulo 6 do verso 1 ao verso 15 lemos a história que Lucas narra de problemas que estavam surgindo na igreja primitiva, a igreja ali dos primeiros dias em Jerusalém. A igreja estava crescendo e com ela também os seus problemas. E havia ali naquele local, Lucas registra, um problema de segregação racial, uma segregação cultural, aliás, não racial, mas cultural. Porque as viúvas estavam, nas viúvas de fala helênica ou de fala grega, estavam ficando sem receber a sua parte do auxílio que era dado para aquelas que estavam necessitando. Isto ocorre na Igreja Primitiva e ainda segue acontecendo entre nós. O que podemos aprender, por exemplo, é a que aqueles que viram que a situação estava acontecendo, denunciaram, denunciaram, denunciaram o que estava acontecendo. E fizeram isso para proteger a própria igreja. Quando denunciamos que a igreja está cometendo algum tipo de injustiça, nós não estamos querendo condenar a igreja, pula lá no... no no fundo do poço, jogá-la as traças e colocá-las no meio da rua, não. O que queremos é manter a noiva de Jesus cumprindo a sua função, fazendo aquilo que o Espírito Santo quer que ela faça. Então, é necessário, se você está vendo algum tipo de segregação, não só a segregação cultural, econômica, racial... Racial, sim, eu sei que é um tema que muitos não gostariam de tocar nesse assunto, porque alguns dizem, não existe racismo no Brasil, não existe racismo na igreja brasileira, isso é papo de marxismo cultural, bom, se você pensa dessa forma, desculpa, lamento, mas não é verdade assim, ah, segregação racial, econômica, cultural e até educacional. Pessoas menos instruídas são algumas vezes, para não dizer muitas vezes, segregadas de cargos e funções de, de funções de responsabilidade de suas comunidades locais o Espírito Santo deu o dom, o Espírito Santo convocou mas a liderança da igreja acha que ele não tem um diploma de Harvard para poder fazer o que precisa ser feito daí então ele não assume o púlpito, ela não assume o púlpito aliás, diga se passagem, segregação também de gênero porque as mulheres são colocadas de escanteio lembrando... E um dado estatístico é que no campo missionário, principalmente em situações em países onde há mais carência, as mulheres predominam no campo missionário. São as que estão na liderança de muitas agências e também na liderança de igrejas locais espalhadas em lugares onde muitos homens não querem ir. A segregação deve ser evitada a todo custo. Se você está sendo vítima disso, se alguém está sendo vítima disso perto de você, denuncie o quanto antes em nome de Jesus. Deus te abençoe. Este é o Leitura Compartilhada. Oração do dia. O Leitura Light. Para quem não tem tempo para ler o texto bíblico completo... Texto, texto completo lê, né? 30 minutos, ou porque não tem paciência, não se esqueça, se você chegou por aqui, inscreva-se, curta e também compartilhe o que você está vendo, se você foi edificado, a forma de você fazer um pagamento social aqui é curtir o canal, bom, um missionário precisa da sua oração, um missionário precisa da sua oferta, este aqui que vos fala e também tantos outros que você pro provavelmente conheça. Eu te sugiro que este mês agora de junho separe uma pizza, um, uma saidinha de culto, como diz o meu irmão Fernando hoje na transmissão uma saidinha de culto separe uma saidinha de culto e oferte para o missionário ah, hoje eu não sei quem eu vou investir, eu não sei olha, se você espirrar um Jocumero vai te dizer saúde, porque tem Jocumiro para tudo que é canto nesse país vendendo bombom em cartela de bingo para poder pagar o, o prático, se você quiser uma sugestão procure jocum de Curitiba, meu irmão Michel França, que ele vai te dizer quem você pode ajudar. Deus te abençoe. Nos vemos amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Um grande abraço.